Você não tem mais nenhuma, não tem mais nenhuma Vai se fuder prostituta, sua mãe é vagabunda Virei no como passou Eu vou comer meu pauzinho com café primeiro E já já eu reajo esse bagulho que eu acabei de chegar pra mim Eu ia a coisa do Iron Master do pai por uso da batata Mas já que chegou coisa do muçulmano Vamos de muçulmano primeiro, porque ele vai batalhar com Will Smith, pelo visto. Aí precisa da batata, mas deixa pra depois. Vamos ver o que, que o, o, que que o muçulmano inventou agora. O que, que o homem inventou dessa vez, né? Se você não conhece, meu nome é Manuel. Se inscreve no canal, deixa o like. Se você não gostar do vídeo, pode dar uma crítica construtiva. Aqui nos comentários fixado vai estar o canal de música de humor do meu amigo, com todas as plataformas de rejetagem que você pode ouvir. E também na descrição vai ter uma pazinha de coisa lá. Olha lá, se algo te interessar. É isso, Will Smith versus Muçulmano, pelo visto. Quem não tá ligado do ocorrido, Will Smith meteu um tapão na, na cara do Chris Rock, e vai aparecer aí agora aqui. E porque o Chris Rock é um humorista, ele fez uma piada com a mulher do Will Smith. Nossa! Bater nele é fácil, irmão. Quero ver batalhar comigo. <risos> Yeah. Pô, eita, mano, que isso? Quem é que tá falando? Will Smith Tá aí, como é que ficou lá a piada com a tua mulher, pô? Não fala da Calma aí, cara mulher. Aqui é o Will Smith, me responde, <risos> tu é quem? Fica quieto, se não te dou um tapa também Quer falar do Chris? Olha a semelhança, mano o Todo mundo odeia esse tal Cara, mano, foi tanta coisa E esse cara, quem é esse cara Que tá fazendo Will Smith, mano, ele rima Muito, o cara é um ótimo ator Tig oficial, o cara é um ótimo rapper Pelo visto, se não for rapper, o cara Canta muito bem, ô Tig, mano, tu tá de parabéns Depois eu vou dar uma olhada aqui no teu trampo Ah, eu não tô logado, depois eu me inscrevo Tá bom, desculpa aí Will Smith deu um tapa no Chris Rock no Oscar De 2022 e Mussomano resolveu Se meter nessa briga Confira a batalha de rima entre Will Smith versus Mussomano, quem irá ganhar essa batalha de rap, mano, o cara é muito, ele tem muita referência, muito trocadilha aqui tipo, todo mundo odeia um humano mano, tipo, todo mundo odeia o Chris, que é a criação do Chris Rock, mano, impossível você não conhecer todo mundo odeia o Chris, é maravilhoso. aí, como é que ficou lá a piada com a tua mulher, pô? Não fala da Calma aí, cara! Mulher. Aqui é Smith, me responde, tu é quem? Fica quieto, se não te dou um tapa também. Que Chris? Olha a semelhança, mano. Todo mundo odeia esse tal Humano. Ele deu um tapa no Chris Rock, tá achando que é o Hancock e eu queria ver se a piada fosse do The Rock. Ele <risos> levantou e bateu no cara, Sim. pra quê? Duvido. o um Oscar, não é o UFC. Eu, tenho eu amo os dois, tá? Will Smith e Chris Rock. Eu sou a lenda, eu sou o oh! homem faço o que eu quiser Tô te batendo na rima, da tá, calma aí, eu mano tadele. Ele é um maluco no pedaço, então já vou ser bruto Agora vou deixar em pedaços Maluco! maluco. Ei, Will, tá oh! aí Todo mundo maluco viu tá, puto. tá precisando? É, levou uma bronca do tio O Ouvi as <risos> mas aqui ninguém quer Não fala da minha mulher Eu ganhei um Oscar, consegue imaginar? É um prêmio que na vida você nunca vai ganhar E daí? Pra mim não tem conflito Nunca ganhei o Oscar Mas tô quase te passando inscrito Se zoar <risos> na batalha é o que eu faço Tu já perdeu a linha Pelo jeito o maluco tá putaço <risos> O maluco tá putaço é essa, hein? Esse vídeo teve a participação especial do dublador Oficial do Will Smith, mano Marco Ribeiro, clica aqui também pra se inscrever No canal do nosso Will Smith brasileiro Meu mano, Tig Pera, É o Marco Ribeiro Tais, que fez a se voz? Se no canal e clica aqui do lado Nem mano. ferrando que com o pô... meu eterno homem de ferro Fez a voz no rap O ator foi o Tig, então mano, tá de parabéns Pela atuação no caso, parabéns Pela voz, Marco Ribeiro, meu eterno Homem de ferro, Marco Ribeiro, eu te amo Cara, Tu, eu amo a dublagem Brasileira, eu nem sei se tu vai estar vendo isso, mas eu amo dublagem brasileira é incrível, obrigado pela dublagem de Homem de Ferro, de muitas muitas outras obras que você fez, ele fez Will Smith em algumas partes, né, na, em alguns filmes, porque no maluco no pedaço quem fez foi o Manolo Rei, no caso que é o meu eterno Homem-Aranha também, né incrível, cara, mano ma, então, Marcos Ribeiro ele não basta ser um ótimo dublador Marco Ribeiro, ele tem que ser um ótimo cantor também cara mandou bem não te ele deu um tapa no e o Marco Ribeira, ele fez uma dublagem sobre o corrido do Oscar Se já é bom, imagina se fosse com o original, Gosto demais Agora precisamos de o um Muçulmanos vs The Rock Cara, podia ter essas outras batalhas Podia ter com o, o Chris Rock, velho Podia ter com o Chris Rock Muito, podia ter muito Tipo, pegar esses caras que parecem muito com os atores originais Tipo Vin Diesel brasileiro essas <risos> coisas, mano, seria maravilhoso, cara. Eu tô de cara. Ótima atuação, ótima voz. Só três pessoas fodas né, aqui, cara, cara. Eu, o Marco Ribeiro, já sou inscrito. O Muçulmano já sou inscrito. Eu vou me inscrever no TIG oficial aqui, porque eu não tô logado. Primeiro vamos logar depois. Cara, é isso o vídeo foi bem rapidinho, hein, mano. Até o próximo vídeo. Falou.